Sem querer querer, corococó, sorrisão no rosto, caneta e papel na mão e simbora! Para cima deles, vamos lá, família! Vamos dar início à nossa aula de hoje. Mas antes de aplicar e aprender com o método MPP, eu preciso trocar uma ideia com vocês. Você conhece a tríade do método MPP? Tá aqui ó, você conhece. O que é a tríade né, do método MPP? Vamos lá, está aqui, ó, rapidex. São as três técnicas, está aqui, ó, bonitinho. Ó. São as três técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em raciocínio lógico. Então, o nosso método, resumindo a parada, é para todos. Como é que funciona né, a tríade do método MPP? Como eu falei, a tríade são as três técnicas né, que regem a nossa metodologia de ensino. Já está tudo aqui bonitinho para você. Ó. Primeira técnica, segunda técnica e terceira técnica. Para que, que serve, Marcão? Calma, agoniado. Vem comigo. Primeira técnica é o método dos 50 ou método das marcações. Para que, que serve a primeira técnica? Vamos lá. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí meio caminho andado, né? Você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método dos 50. E aqui, no matemática, para passar é assim, ó. Interpretou, resolve. Ó. É um passo a passo. Ó. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício, né? Qual macete você deve utilizar para ganhar tempo ali na hora de resolver as questões na prova? É exatamente isso. Com a segunda técnica você vai aprender a resolver né, as questões e, consequentemente, ganhar tempo né, na hora da prova. Porque é muito macete, né? É muita técnica, né? De resolução e você acaba memorizando. Por quê? Olha o nome da segunda técnica, a técnica R. O que, que significa esse R? Ó, estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você né, revisar, você acaba memorizando. E, consequentemente, você passa a ganhar tempo na prova. Por quê? Você vai bater o olho, cara. É assim, ó. aluno MPP é assim, ó. aluno do grupo dos 5%. É assim, ó. ele bate o olho... E já sabe o que tem que fazer. Legal? E a terceira técnica, Marcão, é um complemento. Né? A terceira técnica, a técnica 2080, é a prática. Não tem como. Não tem como você aprender raciocínio lógico e matemática sem prática. Então, lá no nosso curso do INSS, essa é a nossa essência. Ó. 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui os nossos alunos acertam 80% ou mais das questões e, consequentemente, ó, eles são o quê? Aprovados. Porque você sabe que matemática, né, a parte de exatas, é o que está fazendo toda a diferença né, aí nos concursos. Nos principais concursos, cara, né, a matemática, o raciocínio lógico é o que faz a diferença. Então, na aula de hoje, fica até o final, que você vai ter uma oportunidade de estudar com a gente. Se você tem tá interessado aí no concurso do INSS, quer começar logo a estudar, hoje eu tenho uma grande oportunidade para você. Então fique até o final da aula, que daqui a pouco nós vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico do INSS. Legal? Mas agora, vamos lá, vamos aprender e aplicar com o método MPP na prática. Agora que você já sabe o que é a tríade do método MPP, agora que você já sabe né, a nossa, um pouquinho né, da nossa metodologia de ensino, vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Agora você vai aprender o que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Beleza? Vamos lá, é uma degustação. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Vamos lá, como é que funciona agora? Vamos lá, agora está valendo. Né? Entramos em campo, agora está valendo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Tá? Não existe aqui no Matemática para Passar aquele aluno afobado, aquele aluno agoniado. O método é assim, ó, interpreta, resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método 250, o método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó: sublinhar, para interpretar, vamos lá. Começando aqui o pagode. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão/cliente fica satisfeito, julgue o item a seguir. A proposição: o servidor não gosta do que faz. Ou o cidadão não fica satisfeito. É uma maneira correta de negar a proposição p. Então vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para gente que é um probleminha, né? É uma questão sobre a negação do se então. É uma questão de raciocínio lógico sobre a negação do se então. Já interpretei a questão, já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, já tem aí meio caminho andado. Método MPP, interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Aluno do grupo dos 5%, né? nossos alunos do curso do NSS, eles trabalham dessa forma. Interpretou, resolve. É, então, entra em cena agora a segunda técnica do método, que é a técnica R. É, então, de tanto cara estudar, revisar e exercitar esse assunto dentro do curso, ele já sabe o que tem que fazer para negar o C, então. Pô, qual é o macete que eu tenho que utilizar para negar o C, então? Pô, Marcão, para negar o C, então eu tenho que usar o mané. Eu tenho que usar o mané. Eu tenho que usar aí o macete, né? a regrinha do mané. O que, que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, Marcão, para negar o então, tem que botar o mané para jogar. Legal. Né? Na negação do então, tem que botar o mané para jogar. Então, de cara, de cara né? já percebemos aqui que essa proposição que ele colocou, não é a negação da proposição P. Por quê? Na negação do C, então, o C então vira E. E aqui, o C então virou O. Então, de cara, eu já sei que esse item na prova está errado. SESP UNB é assim, ó, são detalhes. Tá legal? São detalhes. Por negação do C, então, caramba negação do C então é uma né, então para negar o C então eu tenho que usar o E né? o C então vira E só que ali ó né eu não estou nem prestando atenção no que ele escreveu, mas eu já percebi uma coisa né? já percebi uma coisa ali né? ele usou o O e para negar o C então eu não posso usar o O eu tenho que usar o E então esse item na prova está errado qual seria a forma correta de negar a proposição P? Vamos lá, ó. se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então, primeira coisa, para negar, troca o C, então, pelo E. E depois, Marcão, bota o mané para jogar. Mantenha a primeira, nega a segunda. Né? Então, negando a segunda parte, como ficaria o cidadão cliente Fica satisfeito, negando, vai ficar o cidadão cliente não fica satisfeito. Então, a negação seria o servidor gosta do que faz e o cidadão cliente não fica satisfeito. Legal? Então, esse item na prova tá errado. Beleza? Por quê? Por que está que errado? Qual é o primeiro erro clássico ali que ele cometeu? Né? Ele usou o e para negar o C, então, eu não uso o U, eu uso o E. Beleza? Então, aqui, né? essa questão de cara ela já está errada. Ponto certo na prova, né? E passamos agora para o próximo item, para a próxima questão. Vamos lá. Primeira coisa, interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. Matemática, raciocínio lógico, é repetição. Ó. Da primeira à última questão, né? eu vou seguir né, o método. Eu vou fazer ali a mesma coisa. Primeiro interpreta, depois resolve. Para interpretar, eu vou utilizar a primeira técnica do método, que é o método dos 50 ou método das marcações. Vamos lá. Considerando que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Proposição P. Seu processo foi relatado e foi assinado então ele foi discutido em reunião proposição que se o processo não foi relatado então ele não foi assinado com base julgue o item a seguir vamos lá a proposição que é equivalente à proposição se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Vamos lá, vamos interpretar aqui a questão. Primeira coisa, qual é o assunto dessa questão? Pô, Marcão, analisando aqui, essa questão é um probleminha né, sobre equivalência. É um probleminha sobre equivalência lógica do C, então. Ah, Marcão, o C, então, ele é o ator principal da lógica, né? Sentencial, sim. O C, então, ele é o ator principal. Então, isso é um probleminha de equivalência lógica do C, então. Pô, legal. Já interpretei a questão. Ó, organização é tudo. Interpretou, resolve. Cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. A técnica R. É assim que os nossos alunos Trabalham É assim que eles executam A missão na hora da prova Por isso que eles não né, Na hora da prova, nada dá errado Por quê? Né? O cara faz a prova com segurança e com calma O método MPP né, Ele torna o aluno Grandão ó. É isso aí, o cara já sabe Pô, Interpretou, resolve Estudar Revisar e exercitar ó. Então de tanto ele estudar, revisar e exercitar Ele já sabe o que tem que fazer né, Para resolver essa questão né? O que, que já tem que estar tá na cabeça do aluno né, Para resolver uma questão de equivalência lógica do C, então? Ele já tem que estar tá com um mantra na cabeça ó. Temos duas é isso aqui que tem que estar na cabeça do aluno Equivalência do C então Opa, temos duas Então tem duas maneiras né, Do cara Reescrever né, Essa proposição né, Existem duas formas A equivalência 1 ó, Tem a equivalência 1 E temos A equivalência 2 Equivalência 1 O que, que diz a regrinha? Mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Equivalência 2 é a regrinha do Neymar, né? O C, então, vira ou nega a primeira ou mantém a segunda. Então, olhando aqui o item, como ele manteve aqui o C, então, ficou muito claro para gente que ele tentou aplicar a primeira regra. Então, agora, a gente tem que conferir ali se ele aplicou a regra de forma correta. O que, que diz a primeira regra? Né? A contrapositiva. O nomezinho de batismo dela é contrapositiva. O que, que diz a regrinha? Mantenha-se, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Então, olhando aqui a proposição que... E olhando aqui a forma equivalente que ele colocou, já percebemos né, claramente que esse item também está errado. Por quê? Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. E nesse caso aqui, ele só negou. Olha o que ele fez aqui. Ó. Se o processo não foi relatado, então, ó, proposição aqui, ó, então, ele não foi assinado. Então, vamos lá, o que, que diz a regrinha? Mantenha-se, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Então, primeira coisa, ó, vou negar, vou negar tudo. O processo não foi relatado, vai ficar o processo foi relatado. Ele não foi assinado, vai ficar ele foi assinado. Legal, só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a primeira equivalência? Se o processo foi assinado, então o processo foi relatado. Só que ele não fez isso aqui, ó. ele só negou. Olha o que ele colocou aqui. Ó. Se o processo foi relatado, então... Ele foi assinado, ele só negou, né? Ele esqueceu de inverter. Então o item na nossa prova estaria errado. Por que está errado? Porque ele só negou, né? E não inverteu. Legal? Então CEPNB, cara, é a banca mais fácil. Parece que é a mais difícil, né? Só que ela é a mais fácil porque são detalhes. Se você tá com as regrinhas, né, na cabeça, cara, são detalhes. Só de olhar, você já sabe o que tem que fazer. Pô, Marcão, não acredito, né? Em 17 minutos de aula, pô, já estou resolvendo aqui algumas questões da banca do SESP. Estou entendendo, né? O mais legal é isso, eu tô entendendo. Pô, não é possível, tem alguma coisa errada aí, né? Já começa a aparecer aí, né? Algumas coisas aí na sua cabeça, né? Para não acreditar que o método... Funciona, ó. tá ouvindo vozes, hein, irmão Se liga na parada Mas, cara, eu entendo, né? Porque se eu não estivesse né, Vivenciando a transformação Na vida né, dos nossos alunos Eu também ficaria assim Se eu estivesse aí do outro lado Eu falo, pô pô, anos de sofrimento Já tive aí, já fiz vários investimentos Pô, nada deu certo Pô, esse cara tá mentindo Pô, esse cara é maluco Não é possível que seja só isso mas para mostrar para você que eu estou falando a verdade, cara, olha isso daqui. Eu tenho colocado esse depoimento em várias aulas porque é muito legal, né? É o depoimento da Talita. Olha o que ela colocou para gente. E é um depoimento né, até antigo, né? Em relação aí a um concurso que teve do INSS. Ó. Comprei um curso completo do INSS e não estava conseguindo entender muita coisa. Por quê? Esse depoimento, ele te representa. Olha lá, ela fez o um investimento né, na concorrência né, e não estava entendendo. Ó, então, que eu vi uma aula com os tios e comprei o curso. Ó, pulou o muro, pulou o muro, ó, comprei o curso. Foi o primeiro passo de insanidade, né? de sanidade. Graças a vocês, consegui responder cinco de seis questões de raciocínio lógico. Obrigada pela luz, dicas e bizus. Só lembrava de vocês, na prova, não respondi a última questão de conjuntos. Então, família, se você quer ter os mesmos resultados que a Thalita, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Ó. Além de toda a teoria, você vai levar aí três bônus. Olha o que nós oferecemos no curso. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico, você vai ter acesso a um suporte tirar dúvida do aluno, você não está sozinho. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso, né? o curso por dentro. Você vai ver que existe realmente esse suporte. E mais três bônus. Ó, bônus 1, um, você vai levar um centro de treinamento de provas do CESP, né? Nós resolvemos ali as provas na íntegra do SESP. Bônus 2, você vai levar um curso de exercício do SESP. Nesse curso nós separamos né, por assunto né. Você vai ter lá uma bateria de questões Por exemplo, de porcentagem Uma bateria de questões, de tabela verdade Então é tudo organizado, tudo separado por assunto E o bônus 3 são mais seis meses de acesso Você terá um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa? Cara, a matemática aqui é simples, né? Continha de padaria Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de 800 reais. É só você somar ali. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 72. Olha o desconto que você está tendo. Legal? Então, essa é a oportunidade que eu falei no início da aula. E para mostrar para você que o curso realmente vai te levar para um outro nível, Olha o que nós oferecemos nesse curso. Vê se realmente tudo que eu falei, né, melhor dizendo, vê se realmente tudo que eu falei não está aqui no curso. Ó. Vamos lá, está aqui o curso. Aí você vai clicar em Vídeo Aulas, ó. aí vai aparecer as disciplinas. Né? primeiro vídeo é o de introdução ao curso. né? Comece por aqui, porque nesse vídeo. Né, nós vamos tirar aqui várias dúvidas sobre o curso, né? Que a gente já sabe que o aluno tem. Então, é importante que você comece por aqui. Então, assistiu o vídeo de introdução ao curso, aí começa aqui as disciplinas, né? Raciocínio Lógico. Aí você vai ter o curso completo aqui, ó. E como é que você vai fazer para assistir a aula? Você vai clicar aqui, ó, muito fácil. Ó, clicou. Vai aparecer a aulinha para você. Embaixo tem o um material... E lá no final, como eu falei, ó, vai ter o suporte tira dúvida. Você vai colocar lá né, o assunto, ó. teste seria o assunto, vai escrever aqui a sua dúvida. Se tiver alguma coisa para anexar, você pode anexar e vai enviar. Olha que legal. Seu e-mail foi enviado com sucesso, acabou. Tá? Se você enviar de segunda a quinta, nós respondemos no dia seguinte, geralmente é assim que funciona. Tá, mas a gente dá o prazo de 72 horas, porque Se você enviar a final de semana, né, é o horário que a equipe está descansando. A gente só vai te responder na segunda-feira. Beleza? Por isso que a gente dá esse lastro. Mas você enviando a sua dúvida de segunda a quinta, geralmente nós respondemos no dia seguinte. E, cara, isso daí é para toda a aula. Toda a aula você tem um suporte. Eu vou lá para o final. Ó. Conjuntos. Ó. Ó, conjuntos. Ó. Você vai ter aqui o suporte. Ó, tá aqui a aula, lá no final você vai ter o suporte, legal? Lá no final você vai ter o suporte, tá aqui, ó. Então, cara, se você seguir, se você se dedicar, você vai chegar lá, tá legal? Aqui é o curso de exercícios, ó, separado por assunto, ó, tudo bonitinho aqui para você. E aqui são as provas, né, é o CTP, ó. Ó, várias provas resolvidas aqui na íntegra para você. Legal? Agora é contigo. Ó. O Júnior está colocando aí o link né, do curso para você. Perguntas né, que os alunos geralmente fazem para a gente. Ah, Marcão, se mudar a banca, né, eu vou ter que comprar outro curso? Não. Nós vamos atualizar o curso para você sem nenhum custo adicional. tá Legal. Isso é o compromisso que a gente tem com os nossos alunos Beleza? Comprou o curso né? Ah, sempre foi SESP Ah Marcão, mudou para a FGV Cara, a gente vai mudar o curso Vai colocar exercícios da FGV Sem nenhum custo adicional para você Beleza? Então não perde essa oportunidade não Porque vai sair o edital Provavelmente a gente vai aumentar o curso Então clica aí e adquira agora mesmo O seu curso e vem estudar com a gente Pode pular o muro, estuda na concorrência Pode pular o muro que nós vamos te receber aí de braços abertos. Legal? Tudo lindo? Então, família, é isso aí. Ó. Clica aí, ó, o Júnior está colocando, clica aí e vem estudar com a gente. Você que está assistindo depois, né? você clica, você vai clicar aqui ó, na descrição do vídeo. Beleza? Agora, vamos lá, família. Próxima questão. Deixa até eu sair dali para não cortar. Como é que funciona o método? Sublinhar para... Interpretar. Método 250 neles. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma as letras maiúsculas. Represente as lógicas, né, as proposições lógicas. E esse carinha aqui ó, representa o símbolo da negação. Considere também que as três primeiras colunas de uma tabela verdade envolvam as proposições P, Q e R. Né? sejam as seguintes, né? envolva as proposições lógicas pequenas e sejam as seguintes. Com base nas informações, julgue o item. Então, aí é mais o blá-blá-blá da questão. Vamos lá. Agora, você tem que prestar atenção aqui. Ó. A última coluna da tabela verdade está relacionada à expressão tal, tal, tal. Apresenta valores V ou F na seguinte sequência de cima para baixo. Aí vamos analisar. Ó. A expressão é essa daqui, ó. P seta aqui. Ou R. Você sabe que a seta, que a setinha representa o C, então, e o Vzinho representa o ou, não é isso? Você sabe que a setinha. Representa o C, então, e o Vzinho representa o O. Então, analisando aqui né, a estrutura da questão, ficou claro para gente que é um probleminha de tabela verdade. Né? Interpretando é um probleminha de tabela verdade. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Interpretou, resolve. Técnica R. Aí entra a forma correta, né? Qual é a forma correta para se resolver uma questão sobre tabela verdade? Você tem que saber aqui a tabuada. Né? A tabuada dos conectivos lógicos. Vamos lá. Qual seria a tabuada do C, então? V com F da F. Caso contrário, da V. Qual seria a tabuada do O? Tudo. F dá F. Caso contrário dá V. Então, baseado nisso, eu vou brincar aqui. Aí eu vou analisar aqui a primeira linha. Jogando aqui esses valores na expressão, o resultado tem que ser verdadeiro. O resultado tem que ser verdadeiro. Então, vamos lá. P verdadeiro, Q verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Agora eu vou jogar o verdadeiro com R. O R também é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso quando tudo é falso. Então a primeira bateu. Legal, a primeira bateu agora engole o choro e parte para a segunda linha da tabela o P verdadeiro o Q verdadeiro e o R falso qual é o resultado que tem que dar agora? falso aí eu vou jogar ali ó. verdadeiro com verdadeiro no C então vai dar verdadeiro por quê? Só dá falso quando aparece a vera ficha, né? F com F dá F. Só que agora o R é falso. Vamos lá. Verdadeiro com falso no O. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. porque Só dá falso quando tudo é falso. Opa! Então, eu já posso parar por aqui. Por que, que eu já posso parar por aqui, ó? Porque ele está falando que o resultado é, ver, é falso. Né? Eu já posso parar por aqui. Ó. Porque ele está falando para a gente que o resultado da segunda linha é falso. Só que, na verdade, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, esse item na prova, ele também estaria errado. E essa... Foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Acabamos aqui mais uma aulinha para você do INSS. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam e muito. Mas você sabe que você precisa de algo a mais. E esse algo a mais você vai encontrar onde? No nosso curso. Então, clica aí e vem estudar com a gente. Não perca essa oportunidade, não espere o edital sair, comece agora a sua preparação. E como sempre, eu tenho um presente para você, né? Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Basta você entrar agora mesmo no grupo VIP, que daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo para você lá no grupo. Beleza? Entra aí no grupo que daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse material para você. Legal? Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.